E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos começar, então, o nosso tema de hoje. Qual é o tema mesmo, Pri? Bloqueios que te levam à angústia. É. Uh, são só bloqueios que levam a gente à angústia? Não. Mas, dependendo do motivo desses bloqueios, eles podem te levar à angústia né? Sabe aquela pessoa que fica angustiado o tempo todo? O tempo todo. Por exemplo, tem um dia que você fica mais angustiado, né? Por quê? Porque você sabe que tem alguém que tá doente, tá uma pessoa querida e que ela pode estar tá num momento terminal da vida dela. Aí dá tá um pouco de angústia, é lógico, né? Ou alguma resposta que você está esperando, isso provoca ansiedade, quando se cria expectativa. Existem situações que provocam angústia naquele momento e depois melhora. Agora, sabe a pessoa que vive intermitentemente angustiada? Aí é bloqueio ela provoca tudo e todos os motivos para ficar para a angústia dela. Eu, às vezes, atendo pessoas assim. Então, ela fala assim, mas isso não é normal? Não, não é normal. Pode até ser normal, mas não é natural. É normal diante da cabeça da pessoa e das situações que aquela pessoa vive. Mas não é normal, nós não somos seres que viemos para cá para vivermos intermitentemente numa angústia. Isso daí sufoca, provoca problemas cardíacos, altera a pressão, né? Da pressão alta, porque a pessoa fica se pressionando e vai acabar dando pressão alta de tanto que ela se pressiona. A pessoa fica angustiada quando não faz o que ela quer fazer. Isso já é um problema de bloqueio. Os medos, nossa senhora, quantos medos. Né? E esses medos são terríveis. Por que, que eles são terríveis? Porque ele não deixa você caminhar pra frente. Ele te segura, ele te paralisa. Sabe quando você pum, parou. Aí quando você para uma vez... Você vai parar sempre. O medo, ele é paralisante. Pode observar, você tem vontade de fazer uma viagem. Você quer ir para algum lugar onde leva 5 horas de voo. Tá, Você quer ir onde leva 5 horas de voo. Porém, você tem medo de avião. Isso é angustiante. E quando você tem medo de avião, você faz o quê? Você fica angustiado até chegar a hora de viajar, ou não vai viajar. Não vai. Vai perder lindas oportunidades pelo medo. Porque você soube do avião que caiu ali, o outro que detonou ali, o outro que aconteceu. Gente, isso acontece dia a dia de maneira muito mais comum com estrada, com um carro, né? Não é toda hora que cai um avião, que acontece alguma coisa e depois você tá tá lá no voo. Se você ficar com medo de tudo, você não faz mais nada. Você vai sempre ficar dependente do teu medo e com certeza uma pessoa que tem esse tipo de medo, que ela não se dá direito de fazer nada que ela gostaria de fazer, das, maiores, das, das coisas mais pronunciadas que ela gostaria de fazer e ela não faz, vai gerando angústia. Pessoas assim que morrem de medo de se relacionarem, né? Qualquer tipo de relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento afetivo entre duas pessoas, o afeto é geral, mas estou falando assim, de um namoro, de coisas desse tipo. Mas elas têm medo de se relacionarem, porque elas não confiam nem nelas e nem ninguém. E de onde vem esse medo? Vem da infância, é um bloqueio. E vem da infância, por quê? Porque ela cansou de ouvir, a família dela, o pai dela, a mãe, os outros falaram assim, olha, você não pode dar tua intimidade para ninguém. A intimidade já para ela já é, ela não entende que a intimidade é uma coisa diferente, mas ela entende que é o um relacionamento. Não conta nada que acontece aqui para os outros, porque as pessoas têm inveja. Não faz isso, sabe? A nossa casa é o um, é um nosso mundo. Você não conta nada. Né? E a pessoa continua daquele jeito. Ela vai criando cascas de medo e de reservar. E aonde ela está dentro dessa casca? Lá no miolo. A própria pessoa. Ela cria esse tipo de casca e se enfia lá no meio. E é lógico que uma pessoa assim, ela tá o quê? Ela tá pressionada, a pressão vai sufocar e vai criar angústia. E ao mesmo tempo gera ansiedade, porque ela não vê a hora de sair daquilo, que ela não consegue sair. E aí ela, ela fala assim, não, eu tô, eu tô ansiosa, porque eu tô ansiosa, porque eu tô ansiosa. Ela não sabe por quê. Porque ela está trazendo... Motivos de bloqueios e de traumas e de travas do passado. Quando a pessoa ela tem medos, né, de se mostrar, ela tem bloqueios, e esses bloqueios, lógico, os medos são bloqueios, são travas, e qualquer tipo de bloqueio, de trava que a limite. Vai fechando o peito. Você já abraçou alguém que quando você abraça parece que a pessoa tem uma pedra no peito? Não sei se você já percebeu, você já sentiu isso, Priscila? Eu já, já senti, sim. Parece que ela tem uma pedra aqui. É, é, é muito triste isso, sabia? É, é, parece que fica endurecido o peito, né? É uma coisa dura. É muito triste. Vocês imaginam o sofrimento dessa pessoa. Essa pessoa ela vai criando um sistema que aos poucos ela vai entrando numa armadura onde os movimentos dela são tão limitados como alguém que está numa armadura. Aí é lógico que vai dar fibromialgia, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. E ela entra naquela armadura, ela tem uma rigidez interna muito grande. E quem está na, na armadura, normalmente está com um capacete com elmo e tal, né? Ela não enxerga dos lados. Ela só tem aquela visão limitada frontal no mesmo lugar. E assim como a visão dela é limitada, focada para o mesmo lugar, o pensamento dela não vê a hora de se livrar daquilo e de construir mil coisas, mas ela não consegue, porque ela está dentro daquilo. E esse construir vai sendo cada vez mais procrastinado, cada vez mais jogado para frente... E a ansiedade vai aumentando e ela vai projetando milhões de coisas e de confusões na cabeça Que a hora que abrem um pouco aquela armadura, ela não consegue andar As sensações que dá, é a sensação de tontura É sensação de mal-estar É sensação de revolta Parece que as pernas não obedecem ela para onde ela quer ir e ela fica o tempo todo assim, ai que medo, ai que medo, ai que, nossa, ai, ai, ai, sabe? Ela não sai disso e ela deixa de viver a vida dentro de uma plenitude melhor daquela que pode ser exposta para ela. Ela não se permite. E essa mesma resistência que a pessoa tem, né? De tocar a vida para frente, ela tem em ouvir e absorver o um aprendizado e falar. Até eu, é, é idêntico. Sabe por quê? Porque a cabeça dela, o sistema neural dela, todo o sistema de compreensão, o sistema de ser, todo o sistema está focado só dentro dela. Então, como está só dentro dela, ela não consegue viabilizar o que está fora. E, e ela segue aquela regra, ela não consegue sair daquilo, ela fica na mesma isso. ela bate na mesma tecla. O tempo todo. Caso você sinta qualquer coisa desse tipo, analise bem. Como é que eu analiso a Observe do que você mais foge, mais foge de conquistar, porém a sua vontade é conquistar aquilo que você foge. Por exemplo, ah, é o meu sonho, eu quero conquistar, sabe, alguma coisa, uma ideia, você tem alguma ideia, Pri? A casa própria. A casa própria. O sonho do brasileiro. Mas ela tem medo. Ela justifica o medo da dívida. Ela justifica o medo de não conseguir pagar. O medo do empréstimo que ela, talvez ela vá fazer. O, mas ela justifica porque, porque ela não confia nela. Ela não confia né, no dia de amanhã. Porque o agora para ela é transitável e inseguro. Então, como é transitável e inseguro, ela diz, eu não sei como vai estar a coisa no Brasil amanhã. Eu não sei como vai estar a economia do país amanhã. Então, ela vai procrastinando, provo prorrogando, como eu digo, a realização. Aí, quando chega naquela idade, né? Ela olha para ela, ela vai lá no espelho e ela diz, o que eu fiz na minha vida? Nada. Tudo que eu construí está nesse quadrado. Hoje eu estou aposentado, uma aposentada dentro desse quadrado. Por quê? a pessoa não confiou? A pessoa não, sabe? Ela não investiu nela. Ela não colocou para ela. Ela muitas vezes poderia ter transferido profundo, para uma coisa financeira, para ela, aquele valor que ela gastou em trazer pessoas na casa dela, de convidar um monte de gente, né? daquele passeio inútil que ela se arrependeu de fazer. Do útil, tudo bem, mas estou falando do inútil. E falar, não, eu ganhei, hoje entrou 20 reais, mas vai sobrar um, porque 19 já está tudo, né? Vou dar para aquele, para esse, para esse. Ah, ah, ah. Pessoas que não dão valor pro, pro que elas conquistaram. Aquela pessoa que pega o prato inteiro de comida e joga no lixo. Essas pessoas não, não dão valor, então elas não têm valor. Elas não têm valor nenhum. A pessoa que não aprendeu a se garantir por ela com coragem. Porque o maior, o maior debilitador da pessoa é o medo prendendo a coragem. Nós nascemos corajosos, sabe por quê? E sem angústia. Sabe por que nós nascemos assim? Vocês já viram criança medo de alguma coisa? Ela vai. Lógico, vez em quando ela para para ver se a mãe está no pedaço, alguém. Tem outras crianças que não param nem para isso, né? nem olham para trás. E nem dos lados. Elas vão embora. A mãe que corra atrás dela se quiser. Mas ela, ela não tem medo, ela desafia tudo. Ela pode cair uma vez, de algum lugar, alguma coisa que ela desafiou e foi, mas na segunda vez ela vai de novo. Porque ela insiste, de uma maneira assim, confiante, a desafiar a coragem dela de ir de novo e provar para ela mesma que ela consegue. Nós precisamos ser igual essas crianças. Mas para nós sermos igual às crianças, nós precisamos lembrar da nossa criança. Até onde essas, nós, como criança, tivemos a coragem de ir e alguém segurar? Da gente ir e alguém segurar. Ah, então a gente vai largar a criança correndo risco? Você não vai largar a criança correndo risco, você vai deixar de pôr medo na criança. Porque pôr o um medo é deixar a criança sempre angustiada e ansiosa, porque ela quer. A ansiedade provoca angústia. Isso é pôr o um medo. Outra coisa é cautela. Olha, você foi você bateu a cabeça lá no armário. Eu não vou bater no armário, sabe? Porque você que foi lá e bateu a cabeça no armário não saiu do lugar. A mãe vai lá, tem mãe besta que vai lá e bate no armário e fala: "Olha o que você fez na cabecinha do meu filho!" A criança vai acreditar que tudo se mexe para pegá-la. Aí é perigoso. Agora se a mãe ou o pai, que a gente vai com a criança, falar assim pra ela. Não, você foi, você não observou. Você pode ir até lá tranquilamente, mas observa o que você tem na tua frente. Você que está indo. Então, observa pra não cair, pra não bater. Toma mais cuidado e vai. Nada vai te impedir. A criança vai direitinho. Entendeu? Uh, quando os pais dizem, ah, eu vou bater no armário, ela vai insistir em ir, em desafiar o armário e até chutar aquele armário, até querer quebrar o armário. Porque ela vai mostrar que ela é mais forte que o armário. Você já viu isso, Fri? Já, já vi. Já viu, né? Uh, tudo na vida é desse jeito. Se hoje nós sofremos angústias intermitentes, é porque foi nos ensinado que ter muita coragem é perigoso. Entendeu a frase? Sim. Intermitentemente, ter muita coragem é perigoso. Ao invés de ser ensinado Tenha coragem, vá em frente. Mas olhe por onde você anda. Presta atenção. Não tema os outros. Você só teme alguém quando você deixa de ser você para ser o outro. E quando nós deixamos de ser nós e vamos ser o outro? Quando temos inveja. Quando temos a vontade de querer ser o que o outro é. Sabe, é quando eu quero me aproximar daquela pessoa que eu tenho inveja, porque a pessoa ela está muito bem posicionada. Então, eu preciso sempre grudar na pessoa para poder ter os privilégios que a pessoa tem, porque ninguém me enxerga e todo mundo enxerga ela. Mas por que que ninguém me enxerga e todo mundo enxerga aquela pessoa? Porque aquela pessoa tem a coragem. E eu vou na coragem dela e não na minha coragem, porque a minha coragem está escondida atrás do medo. Sacaram? Ai, mas como que a gente vai se livrar de todos os medos? Não, não vai se livrar de todos os medos. Você vai se livrar de você. De você que fica o tempo todo se auto-vigiando pra não deixar a peteca cair. Ai, mas o que é a peteca cair? A peteca cair... É os outros quererem pegar a tua peteca. Porque você não vai ter tempo de correr. Deu para entender? Pega a peteca e joga. Joga para vida. Quem quiser pegar, que pega. A peteca é minha. Quando você faz isso, você vai deixar de ter angústia? Não. Mas aquela angústia, é aquela angústia daquele momento. De repente bate uma ideia na cabeça. De repente você está se despedindo de alguém que você gosta. Todos nós temos, temos a energia do, das asas, que é uma holografia maravilhosa. Alguns sabem voar, a maioria não. E quem sabe voar não vai carregar o outro, porque ela vai afundar. E a maioria quer voar na asa do outro anjo. E quem já chegou nesse ponto sabe que a única... A, a, o único servil, o único que ela pode carregar é o que ela tem dentro dela, que é tudo que ela libertou. Aí ela voa. Ela voa diante da dor ela voa diante da alegria, diante do prazer, da satisfação, diante da tristeza. Ela voa. Porque ela sabe que tudo aquilo é o momento. A única coisa que não é o momento e é interno com ela, é a coragem. É a coragem de evoluir. É a coragem de se definir. É a coragem de viver agregar sabedoria, trazer essa sabedoria de dentro para fora, e poder ser ela mesma. Querem mais? Entre em contato comigo, né Pri? Como é que faz? Manda mensagem no WhatsApp, é. que eu respondo, a gente vê um horário, uma data boa, que dê para a pessoa conseguir conciliar seus horários. A agenda tem alguns horários ainda disponíveis. É, entra no YouTube, no Instagram, se inscreve, comenta, compartilha. Toca o sininho no YouTube. o sininho. Compartilhar é muito importante. E venham junto, né? Sim, participe. Querem saber mais o que eu faço? Põe na descrição os hashtags. Energia fria vibracional curadora, algo maravilhoso. Gente, todo esse meu trabalho não é feito através de leitura, não é feito através de treino. E tudo, todo o meu processo, tanto na radiestesia, como na energia fria, como no registro da memória celular, é espontâneo, é meu. Eu nasci assim. Uh, nunca, eu não vou dizer nunca, porque eu vou estar tá mentindo. Único, eu só li duas, duas pessoas espiritualistas até hoje, de ler, de leitura. Cris Damorti, que eu comecei a ler com 15, 16 anos de idade. Eu, nossa, eu, eu, eu devorava os livros dele. E o outro, que é o um indiano, Ai, meu Deus do céu, foi na minha cabeça até agora de novo fugiu, mas tudo bem. Ah, é, bom, eu falo na semana que vem, porque agora não vai ver quando é rápido. Então, gente, ah, é assim. Sabe, eu sigo a mim. Por que que eu sigo a mim? Porque a mim eu ouço e eu sei o que eu quero... E diante daquilo que eu quero, eu vivo no mesmo mundo que vocês, mas aprendi com o tempo a me realizar, encontrar e conquistar nesse encontro a minha verdade e a minha realização. E quero passar para vocês, a cada um de vocês, que vocês encontrem a caridade e a verdade de vocês. Porque a minha não é a tua. Mas a tua, ela pode levar muitas pessoas a experienciar cada uma a própria vida. E chegarem na verdade deles. Porque você vai ser Aquele iniciador, aquela pessoa que vai passar para outra pessoa a força, a coragem de ela chegar na verdade dela. Sem criticar a mentira do outro, mas compreender que a mentira do outro existe porque o outro deixou de viver. E simplesmente segue a vida. Porque segue a vida. E pensa que vive. Observe pessoas com angústia intermitente como são medrosas. Sociopatas, pessoas que não conseguem conviver em sociedade. Eu, por exemplo, eu arme. Eu antes gostava muito. Hoje eu pago para não ir. <risos> em lugares cheios de gente, aquelas coisas, mas é porque aquilo não me diz mais nada. Ah, mas você gosta de ficar trancada em casa? Não, não, não, não, não. Eu gosto de sair, gosto de passear, mas são passeios, são situações de sair de maneira diferente, mas o que eu mesmo gosto muito para valer é isso que eu estou desenvolvendo e faço agora com vocês. Esta é minha vida porque à medida que eu começo com você, tá saindo de dentro de mim aquilo que eu passo para você. E quando sai de dentro de mim pode ter saído pela primeira vez, que é para eu ouvir junto com você, entendeu? Vamos em frente. Atendi, só vou fazer um comentário pequeno. Eu atendi uma pessoa na radiestesia. Tudo que a pessoa me falava, que eu falava pra ela, né, que saiu na radiestesia, ela falava: Ah, é isso mesmo, mas não é normal. Ah, eu apanhava do meu pai, porque saiu ali, né, a pessoa toda ficou cheia de feridas emocionais. Ah, mas ó, naquele tempo, ela tem 60 anos. Naquele tempo, todo mundo apanhava, né? Eu falei, eu tenho mais que você, 10 anos, um pouco mais. E nunca apanhei. Todo mundo não, eu não. Ah, mas ela não, não porque todo mundo apanhava, não ligava. Ah, você não ligava? Não. Então, por que que saiu aqui? A pessoa... Ela quer melhorar ou ela quer continuar mentindo para ela e passar, sim, por essa vida? E sabe lá, Deus, quando que ela vai ter outra oportunidade? Lembre-se que está definido. Ou é agora ou é nunca. Esse nunca, nesses termos, né? De ter essa oportunidade que nós estamos tendo há milênios. Então chega um momento que o planeta não está mais aguentando segurar isso. Ou você volta lá para trás, na época dos dinossauros, coragem. Não existe nada, nem ninguém mais corajoso que você para você. Coragem não é sair na luta livre e ficar brigando, feito aqueles doidos lá que brigam no ringue. Aquilo lá tem é a mesma coisa que pôr galo para brigar com galo. Gente, é uma coisa, sabe? Coliseu, <risos> ainda existe lá, né, na Itália? Não, não, não. Vamos aprender a ser corajosos conosco mesmo, para nós. Alguém perguntou alguma coisa aí? Estamos em constante transformação e a fazer sempre o nosso melhor que nos eleva. Sim, estamos em constante transformação e vamos sempre fazer o melhor que nos eleva. Eleva para onde? <risos> que nos eleva para a consciência, não é isso? Uh, estamos, eu acredito que você, algumas pessoas realmente estão no estamos, mas a grande maioria ainda não, viu? Pensa que está. Mas é bom ouvir isso e lerem isso para poderem se abrir. Tem pessoas que estão com 80 anos, estão tá com 80 anos e o livro dela não dá 10 páginas, porque foi aquela coisa padronizada. Tem pessoas com 20, 25, 30 anos que já dá um livro, ó, dessa grossura, porque tem muita andança ali. Transformar é viver cada dia com as suas. Mudanças com, com aquilo que você acrescentou, aquilo que você fez. E aonde você chegou e ainda, se aqui estiver, tem para chegar. Transformar é transformar o antigo. É sair do antigo e conquistar o novo. Ou aquilo que não dá para conquistar, pelo menos, regenerar como nós regeneramos nossas células. Isso é conquistar o novo. É não criticar os outros. Mas antes de abrir a boca para falar de qualquer coisa em relação aos outros, veja de onde vem o que você vai falar, vem dentro de você. E se você tem essa visão de trazer para fora o que tem dentro de você, Primeiro, perceba o que no outro te incomoda. Porque se você não se incomodar, você não vai falar. A não ser que você esteja batendo na tecla da insatisfação e querendo viver ainda uma vida que não é a tua, mas é a do outro. No comando que você recebeu. E não se reestruturou. Tá? Ah, então a gente nunca pode falar nada. nem é lógico, você tem discernimento. Eu não tô, não tô chegando, né? Mas eu tô, eu tô falando em outro sentido. Vamos compreender, tá bom? Na descrição vai o meu número do celular, do WhatsApp. E põe ali também agora pra eles verem. A Priscila vai colocar 1199675. 5250, vem no meu WhatsApp. A gente forma um grupo. Não precisa vir aqui, principal. Não. Lógico que se você quiser marcar, agendar uma radiestesia, uma consulta, o registro da memória celular, né? Um tratamento completo. Nossa, maravilha! A energia fria vibracional. Que eu ainda não consegui falar direito dela. Mas é vocês entrarem nas minhas redes lá que vocês vão ver. Mas... Sabe, formarmos um grupo, quem sabe no WhatsApp, né, o, o, o grupo do Instagram. Ai, qual é a pergunta, a gente quer saber isso, mas a gente vai trocando ideias, sacaram? Grupos, grupos de informações de vários termos, vários, vários temas, tá? Vamos fazer isso, vem, vem na cabeça agora, é importante, tá bom? Beijo pra todos.